lado da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Eu preciso dizer para vocês que o meu primeiro sentimento quando eu pisei aqui foi de uma profunda emoção. Porque a gente ouve os fascistas que estão dentro do Congresso Nacional dizerem que eles lá representam o desejo e a vontade da maioria da sociedade brasileira. A gente observa durante a semana inteira Todos os dias Todos os horários do dia Surge em algum lugar desse país Um manifesto Uma carta Um vídeo Um ato Uma mobilização Seja de poetas, de músicos, De atores, de atrizes De advogados, de professores De mulheres, de jovens Pessoal da arte de rua dentro do sertão do Nordeste brasileiro, clamando por algo fundamental na nossa vida, que se chama democracia. E é isso, e é isso tudo somado, que mostra que a maioria do povo brasileiro conquistou algo que ninguém mais tira de nós, que se chama consciência democrática. Eles conseguem num domingo com o apoio da Fiesp e de outras entidades milionárias desse país, fazer manifestações brancas, preconceituosas, que dão espaço a um torturador do doicote subindo subir no carro de sombra. Colocam bandeiras pedindo intervenção militar. Dizem fora comunista, dizem fora PT, para Dilma e se dirige a Dilma e a todas nós mulheres uma visão misógina, preconceituosa e desmanificada. Essa é a reação do povo brasileiro, que está aqui, militância de partidos sim, mas tem muito mais do que militância dos partidos. Nós temos aqui mulheres e homens, jovens e idosos, que querem aquilo que conquistou depois de muito sangue e de muita luta, que é a garantia da democracia e a conquista de mais direitos. Nenhum direito a menos, nós queremos mais direitos. Essa mobilização eu digo a vocês sinceramente, no dia 18 de março, o sentimento já era de virada. Depois de passar de 18 de março até aqui, Dentro do Congresso Nacional, no dia a dia daquela luta que não é fácil, eu digo a vocês: o jogo virou. E esse jogo, e esse jogo que ainda está sendo jogado, ele vai acontecendo, porque é óbvio: tem muita luta política ali, é um a um homem a homem, mulher a mulher. É todo mundo, é a disputa diária da conversa, da denúncia e de uma amostragem do que será este país se o impeachment passar. E a gente tem dito para eles, se o impeachment passar, Demer não vai governar porque nós não vamos deixar. Momento... Jandira Guerreira do povo brasileiro, Jandira Guerreira. No povo brasileiro, Guerreira! No povo brasileiro, ah. Dia 31 de março de 64, que hoje é 31 de março de 2016, o que se colocava para as ruas da madrugada de 31 para primeiro eram cavalos, baionetas e tropas militares depondo uma Presidente da República. Hoje, o que está na rua e vai se amplificar amanhã. São homens e mulheres guerreiros e corajosos do povo brasileiro Mantendo uma presidente eleita pelo voto popular O mundo mudou, a realidade mudou E nós precisamos Porque ele é governado por mulher, o meu país Eu boto o chefe, porque ele é poder. por mulher vocês ganharam uma percussão aqui atrás, vídeo. eu como baterista profissional olho aqui e vejo uma bateria tocando, só dá vontade de ir pra ali viu gente, mas deixa eu falar pra vocês eles sabem que não vão governar porque no dia seguinte a reunião do diretório do PMDB que na opinião de todos inclusive do PMDB foi um tiro no pé eles, ninguém do PMDB, ou a grande maioria, não seguiu a decisão do Diretório Nacional. Até porque a cara daquela reunião era a cara de Eduardo Cunha, a cara de Romero Jucá. O povo não acredita nesses bandidos que estão ocupando cargos na política brasileira. E tem mais, e tem mais. O povo não gosta de traidor. Temer é um golpista traidor, eleito com o presidente Dilma, sem voto nenhum, e quer governar sem voto. Não sei se vocês sabem, Michel Temer não teve voto para se eleger deputado federal, teve que fazer uma manobra para anular o voto de outro partido em São Paulo, para ele conseguir chegar à Câmara na outra eleição. Agora ele se pendurou no projeto... Não teve nenhum voto e agora quer governar no tapetão e na mão grande. Então não vai não. Não vai não, temo Não vai não. Isso chama-se falta absoluta de dignidade. Já falaram que ele é um anão moral e ele é um anão moral, a ético golpista. Vocês, que quando nós lançamos Nós, eu digo Essa frentona ampla De entidades, de movimentos sociais Foi lançado o mapa da democracia Muitos aqui devem conhecer Um aplicativo nas redes sociais Pessoal Em 36 horas de aplicativo Os deputados receberam 2 milhões de e-mails Contra o golpe 2 milhões 36 horas, de lá pra cá são milhões e milhões cada dia é um vídeo mais bonito que o outro cada dia é uma manifestação mais linda que a outra, os movimentos de periferia, artigos de jornais, a presença de Chico Buarque aqui e de muitos artistas lá em Brasília hoje Beth Carvalho, Leci Brandão tantos outros que estão lá hoje como também em São Paulo que são formadores de opinião mas nós temos também o um movimento dos trabalhadores brasileiros e trabalhadoras, gente do povo, lá na Câmara dos Deputados, enquanto aqueles delegados ficam falando no microfone contra a Dilma, os assessoristas, os porteiros, os trabalhadores populares, pedem por favor para não ter golpe. Essa é uma divisão clara que a gente percebe em todo lugar que a gente vai. O que eu quero pedir a vocês, sinceramente, é que a gente não curve a coluna, hora nenhuma, mantenham-se eretos, erguida, coluna erguida, porque nós estamos muito próximos da vitória para derrotar de vez essa tentativa de tirar do governo Dilma Rousseff, porque quem quer ganhar governo vai para a urna, vai ganhar no voto. na agenda dos derrotados. Quando nós estamos lá, vai dizer Presidenta Dilma, nós vamos lhe defender até o fim, mas a senhora precisa mexer no rumo da política econômica dos direitos trabalhadores e enfrentar e enfrentar e enfrentar aquilo que já custou um preço muito alto que é o monopólio da informação e da comunicação. E digo mais. sabemos os limites do governo, porque nós estamos enfrentando a maior crise do capitalismo mundial desde a década de 20. Sabemos e compreendemos os limites institucionais. No entanto, sabemos que se Dilma sair, o que entra é a anulação dos direitos da possibilidade democrática de manifestação. Não podemos vacilar, que a política nós temos lá com nosso lado é este aqui da democracia é da luta e da nossa vida. e por fim por fim dizer um o a vocês nós estamos lá com a certeza de que vocês estão nos vendo e torcendo por nós cada voto ali que nós vamos dar e que nós vamos conquistar será em nome de vocês e do povo brasileiro não estamos ali uma questão pessoal, nós estamos ali representando um projeto político. O PCdoB não é um partido numericamente maior nem de bancada e nem de militância mas nós temos já o foro curtido de viver nas tribunais e por isso na hora da diversidade a gente cresce a gente se agitanta e a gente vai para o front da batalha defender o que a gente acredita. é por isso que nesse momento nós, todas as mulheres e homens, não apenas da esquerda, mas todos aqueles democratas que a gente conseguiu conquistar. Nós estaremos lá, repito, de moral elevada, de coração tranquilo, porque tenho certeza que no dia da votação em plenário, eles não terão os 342 votos que eles precisam para fazer isso. Continuem assim, cada manifestação se multiplica, cada vez tem mais gente diferente, de representações diferentes E eles já entenderam que independente de quem votou, não na é Dilma, o que está em jogo é muito mais É a possibilidade de garantir democracia e o avanço Não há crime de responsabilidade, não é uma mentira, isso é ficção E vítima sem crime é golpe e é golpe mesmo e nós, vamos gritar isso, que o que mais incomoda a eles é o carimbo de golpistas. E nós precisamos continuar dizendo, vocês são golpistas e nós somos os democratas desse país. Portanto, portanto defender a nação brasileira, sua soberania, os direito dos trabalhadores, das mulheres, os direitos civis, dos negros, dos LGBT, de todos aqueles que vivem na diversidade brasileira, é hoje fazer o que estamos fazendo aqui. Nas ruas, nas redes sociais, diretamente nos deputados lá e nas é cidades deles, e garantir que essa unidade consiga gritar bem alto, que nós vencemos, que a liberdade venceu, e que o povo vai avançar. Sucesso, obrigado, até a vitória.